Mas, então, assim, é, é, essa é uma experiência que dá para a gente estar tá exercitando, assim, tu, cada vez mais a gente se acopla com, com algo que gera positividade para a gente, mas a gente é, produz a positividade. Então, está provado que é, felicidade, não necessariamente tu pode reclamar do teu marido, namorado, que ele te torna alguém infeliz É, isso acontece bastante. É <risos> desgraçado eu não sou feliz por causa do fulano. fulano então agora a gente sabe que a gente pode ir atrás da nossa felicidade ou seja, existe uma certa uh, exigência de força para a gente se acoplar com o que gera a felicidade. É, o que eu vejo assim, o que acontece, eu acho que muito, que a pessoa não sabe o que faz ela feliz. Uhum. Esse que eu acho que é a maior dificuldade. Uhum. Sim. Ela acha que a felicidade são bens materiais. Aí talvez ela consiga todos os bens materiais que ela sempre desejou. Uhum. Trabalhando ajuda ela... aí Aí quando ela tem tudo que ela desejou, eu disse, meu Deus. Eu não achei é que isso. a felicidade não. fosse isso, mas não é isso. Não. Isso eu acho que é um, é um processo muito difícil e que muitas vezes as pessoas, as pessoas no Facebook são todas felizes. Isso é isso aí, gente. Que que é isso, né? Sim. É um mar de felicidade. E aí, tu, e aí as pessoas se iludindo com isso. Eu acho Sim. assim que a ah, fulana foi viajar para tal lugar. Fulana faz isso. Yes. Ela tem que ser muito feliz. É, por, e e essa é um, uma das ideias assim, de aproveitar o caminho. Uhum. Né? Então, assim. Ah, eu vou ser feliz quando... não, não é quando, é agora. Hoje, o que está que acontecendo na tua vida hoje que pode ser um elemento de felicidade? Ah, Alex, não está acontecendo nada, ok? Então vai em busca. Uhum. Porque é a tua responsabilidade também uhum. identificar o que te gera uhum. algum grau de felicidade. Uhum. Existem alguns elementos. Que Sim. tipo de elementos? É importante conexão com pessoas que de alguma maneira te geram também um compartilhar positivo Sim. as conexões sociais positivas são uhum. extremamente potentes pra gente também entrar numa sintonia claro que uma pessoa negativa ela vai ter algum grau de resistência aí uhum. tá? mas em toda e qualquer situação quando está não vou chamar assim ah, a pessoa é negativa mas está no momento negativo sim então ela também buscando novas conexões hum. essa negatividade vai sendo atacada hum, sim né? hum.